Saudades, Beth. Hum, ai, saudades de você, meu amor. Como você está? Maravilhoso estar aqui contigo. Gratidão pelo convite lindo e maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A Beth também ela me fez uma surpresa esses dias. Ela me fez uma ligação, que ela estava num lugar lindo, com uma pessoa linda, uma amiga em comum. E eu, nossa, foi maravilhoso. Beth, muito obrigada. Tu e a Maria arrasaram, hein? Que coisa linda. Foi muito bom. Você não podia ficar de fora, né? <risos> <risos> Exatamente. O nosso processo é um processo inclusivo. Não existe mais um processo exclusivo. É tudo inclusivo. Hum. Nós estamos treinando a inclusão. A Exato. união a unificação e então essas almas afins se encontram e se unem de forma que os nossos corações transbordam amorosamente cada vez que nós incluímos né, mais um ponto naquela família né naquela tecedura de almas então gratidão por você fazer parte dessa nossa tecedura aqui no planeta Terra, pela sua disponibilização, né? da sua disponibilidade em ser este canal amoroso e grandioso de luz. Gratidão. Muito, muito gratos, muito gratos. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Saudades. Você é o seu lugar aqui neste planeta. Os pleadianos eles nos trazem uma mensagem muito linda, que eles sempre nos dizem Para ocuparmos o nosso lugar Este lugar é apenas nosso Ninguém pode ocupar Então, não existe essa de que Somos substituíveis, nós não somos né? Porque nós somos únicos Na nossa fração aqui, nós somos únicos E só nós podemos fazer o que viemos fazer Então, neste momento, é a gente... Tomar posse do nosso lugar aqui no planeta. A partir da nossa voz, a partir do nosso olhar, a partir da nossa emanação de paz e amor para tudo e para todos. É assim que a gente assume o nosso papel no o nosso lugar aqui, neste momento grandioso do planeta Terra. A ascensão, a nossa ascensão, a ascensão do planeta. A liberação de todos os traumas, de todos os dramas, de todas as dores, de todos os sofrimentos. A liberação da roda de Sansara, A liberação do ser para viver a sua excelência. Gratidão. Gratidão. Gratidão. Nossa, isso é tão lindo. Uma coisa que eu falei para alguém essa semana e é bom lembrar, sabe? Às vezes a gente vai em busca de cura emocional, né, achando que isso não tem nada a ver com ascensão, com libertação, mas, na verdade, tem tudo a ver, porque a gente está em busca de cura emocional, a gente se cura, a gente vai buscar, e, na verdade, a gente está soltando tantas coisas que estão dentro de nós e que já não fazem mais sentido e ocupam o lugar daquelas coisas que a gente quer deixar entrar, Luz, amor, alegria, felicidade, leveza, juventude, tudo, né? Então, assim, a gente às vezes tá cheio de coisas, pelo menos foi meu processo, tava cheio de coisas que não tinha espaço para entrar coisas novas. Então, assim, todo movimento que a gente faz em busca da nossa própria cura, do nosso autoconhecimento, seja terapia, autoterapia, qualquer coisa, isso uhum. é um movimento de ascensão também, é maravilhoso porque a gente está abrindo espaço para receber coisas novas, que é receber a 5D, receber as novas energias. Então, isso é maravilhoso. Parabéns a todos vocês, parabéns a mim, a, a Beth, a todas nós, que um dia fomos em busca né, da nossa cura, do nosso autoconhecimento. Um Sim. dia nós deixamos de fugir para lá, né, para algum lugar, e fomos lá para dentro, e buscamos, estamos buscando ainda, e é uma busca que nunca acaba, gente, a gente sempre vai se curar um pouquinho a cada dia, e é maravilhoso essa jornada, é maravilhosa. Te agradeço muito, Beth, porque tu é uma grande terapeuta, e já recorri a Beth terapeuticamente, foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso, gratidão, meu amor. Gratidão, amada, gratidão. Nós sabemos do nosso papel de assumirmos aqui o no nosso lugar. E é por isso que eu estava falando na primeira abertura que eu fiz aqui da live, eu falei, de que nós nos colocamos aqui apenas como canais para trazermos as mensagens, as tecnologias que eles estão trazendo das outras dimensões para nós. Porque a gente confia inteiramente no processo. Nós confiamos inteiramente nessa egrégora de luz ao a qual estamos ligadas né? ao comando Asta, aos mestres ascensionados, aos seres das estrelas, aos seres que trabalham em prol desse grande passo que todos nós estamos dando individualmente e coletivamente. Então, assim, eu fico muito feliz, muito feliz, muito, mas não tem como descrever a felicidade cada vez que eu percebo que essa conexão é muito profunda e muito verdadeira, porque é uma conexão com você. E a Kiara é uma dessas pessoas que está totalmente aberta para trazer essas mensagens com a grandiosidade da alma dela, que é uma alma muito amorosa. Então, eu honro você, no seu oh. espaço, no espaço que você ocupa, no seu lugar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo muito. Muito mesmo. Assim como amamos todas essas pessoas que estão aqui. É uma Muitas vezes que nos é. acompanham há tanto tempo, né, Kiara? Que uhum. estão conosco, acompanhando todos esses passos que nós damos e que nós conseguimos também acompanhar o passo dessas pessoas. Hoje, eu estava falando lá no Clube do Livro, e dizendo assim, de como eu me sinto feliz. Ao ver as pessoas se declararem diferentes, se declararem mais conscientes dos seus processos, se declararem mais em paz com as situações e as questões do cotidiano. E esse é o nosso processo, é mudar o nosso olhar. Porque as coisas elas estão todas aqui no externo e vão continuar acontecendo. O que, o que acontece, não são as coisas externas que, que estão mudando e nos trazendo paz. Somos nós que estamos em paz e então olhamos para as coisas de forma diferente. Né? Olhamos para as situações de forma diferente, de forma mais expandida. E é aí que tudo muda. Porque muda dentro da gente e, em consequência, muda fora da gente. Exatamente. Sabe, isso é lindo porque eu, isso que a Beth falou é interessantíssimo. Eu estou fazendo, né, eu faço um, um trabalho de recalibração quântica, que é uma sessão energética canalizada, são três sessões, separadas uma vez por semana. Então, a gente está num grupo, né, que está fazendo do mês de dezembro. Então, assim, o pessoal ali mandou uh, como é que eles estavam se sentindo, como as coisas estavam, né, porque o primeiro momento, a primeira... Primeira sessão, ela é mais para limpeza e cura de ancestralidade, né? Então, eu comentei, né, que, gente, a, o pessoal dizendo que estava sentindo, que estava saindo isso aquilo, eu comentei, meu Deus, eu sonhei a semana inteira com meu pai, que já desencarnou em 2015. E aí, eu pensei, óbvio, eu também estou passando pelos processos, eu também estou recebendo as limpezas, não é porque eu estou canalizando ou porque é eu que sou terapeuta. não, eu também passo, eles estão ali atendendo a todos... E eu sou tão, né, quanto todo mundo. E daí eu falei, pessoal, eu também tô passando por processos. Coisas que eu achei que já tinha, né? Uh, ah não, já estou ok. Assim, às vezes a gente descobre que ainda tem uma coisinha ou outra. Mas uhum. é como a Beth falou, a forma como eu olho agora é totalmente diferente. Eu sei que aquilo ali não é um pesadelo ruim que veio me atormentar. ou porque Não, é uma limpeza, é uma coisa que aconteceu que estava programada, nós executamos um papel ali, né? Fizemos esse papel juntos, cada um cumpriu os, a sua parte e agora só existe um amor. Tem coisas para limpar? Tem. Está tudo bem, está tudo ótimo, não é uma coisa ruim. Então, a gente vai mudando a forma como a gente olha as coisas da nossa vida, né? Quando tu tem esse olhar de compreensão, assim, mais profundo ele te toma, assim, então tu não consegue olhar nenhum pesadelo como algo ruim. Tu já olha e já diz, gratidão, limpeza, gratidão, maravilhoso, gratidão, estou ficando cada vez mais abertas, energias de luz, karmas saindo, energias que eu não quero mais saindo, maravilhoso. Então, essa nova visão também é muito boa, ela nos traz... Alento, né, para essa vida, né? E sim, a gente começa a mudar isso, como a Beth falou, e o exterior da gente muda, né? Porque quando a gente tem um olhar mais de gratidão, as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais harmoniosa. E é isso que é maravilhoso. Nós mudamos interior e o exterior vai junto, né? Maravilhoso. E aí o que eu percebo, sabe, é assim, o quanto a gente acessa cada vez mais espaços de paz internos. Né? Cada vez que a gente acessa um espaço de gratidão, como aquilo se expande grandiosamente, levando a gente a viver momentos de plenitude. E por sua vez, leva a gente para momentos de profunda alegria, alegria incontida e genuína a você gente, nós todos estamos passando por esses processos, não somos só nós canalizadores não somos só nós terapeutas são todos, todos que estão escolhendo é necessário apenas escolher para poder fazer, pede clareza pede clareza e busca todos os dias modificar a sua visão com relação ao mundo, como a Kiara disse né? às vezes um pesadelo só é. que esse pedacinho, ele traz tanta consciência pra gente que a gente agradece. Porque é o um momento da libertação. Aquilo é a libertação que a gente precisa quando a gente traz pra consciência e age de forma amorosa com aquela informação que tá chegando. Então, gente, não tem mais nada que venha pra nos fazer sofrer, pra nos fazer... Rolar na dor, no desespero, na tristeza. Tudo que está chegando, para aqueles que estão despertando, é pura consciência. Quando chega para a consciência, tudo se transforma. Tudo se transforma. Basta a gente colocar amor e gratidão. É isso mesmo, Karina. A vontade de mandar amor para o mundo inteiro. Ai, e, eu vi fiquei... tantas mensagens fiquei... lindas ali. Vontade de responder todas. Meu Deus do céu. Eu a vontade de mandar amor, amor, amor, amor. E envolver todos os seres com amor. Né? Algum Obrigada, querido. Obrigada. Numa linda luz. Rosa. Rosa. Vamos por em que vem diretamente da Vamos fazer um exercício de envio de amor incondicional? Vamos. Vamos convidar vocês, todos nós, neste momento, a percebermos a energia do amor incondicional que chega até nós a partir de Gaia. Este ser amoroso, que nos apoia, que nos dá suporte e que nos traz como se fosse uma névoa rosa muito suave que sobe pelos nossos pés e nos envolve, traz uma leveza para todas as nossas estruturas físicas. E ao mesmo tempo que somos abraçados por este amor vaporoso de Gaia nós recebemos vindo diretamente da fonte um chato também vaporoso e luminoso de um rosa muito suave que chegando a nós nos envolve selando essa luz grande frequência no nosso ser. Este selo que é colocado agora no nosso cardíaco. Então, levemos a nossa atenção para esse espaço de amor, de puro amor. Nosso chakra cardíaco que recebeu o selo do amor incondicional. Da Mãe Gaia, do Pai Céu. Como tudo se integrou. As nossas energias masculinas e femininas, integradas no único ser que somos. E sentindo o nosso grande coração amoroso expandir, nós vamos levar este amor para pessoas desconhecidas, aquelas que se encontram muito distantes, que nós não conhecemos o nome, nem as feições, nem as roupas, nem os países. Apenas levamos este amor para aquele que está sedento de recebê porque precisa. Deste carinho, deste afago, deste momento de paz no seu coração. Que seres que se encontram em aflição possam receber a partir de nós o amor incondicional. E, ao mesmo tempo que nós dispensamos a esses seres este amor, eles também recebem diretamente da fonte, diretamente do galho, intensificando todo o seu processo de integração com essa frequência altíssima e luminosa. Então, percebo a transformação que ocorre quando essas pessoas se abrem para receber, estivando de pura luz amorosa. Como há uma expansão imensa em todo o globo terrestre. Porque as suas frequências se mudam e crescem todas ao mesmo tempo, modificando a frequência do planeta. Aumentando em vários níveis. E agora vamos levar este amor para aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, que amamos, porque nós conhecemos os rostos, os gostos, os desejos e de os anseios. Nos nossos amores presentes nesta vida. E vamos envolvê-los nessa luz rosa, luminosa, vibrando, para que possam sentir-se amados, acariciados, apoiados, acolhidos, para que se sintam em companhia para que aqueles espaços de solidão e de tristeza possam se afastar para serem preenchidos por essa grandiosa experiência de receber o amor incondicional a fazerem isso apenas distribuindo o amor sem nenhum julgamento, sem nenhuma culpa, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma condição. Por isso dizemos que é o amor incondicional, porque ele não tem condição. Então olhe para os seus amados e apenas os ame inteiramente neste momento. Mesmo que seja por uma fração de segundo, entregue-se completa perfeitamente a este momento de puro amor. Porque quando nós colocamos o nosso amor no outro, recebemos do outro também na mesma medida e proporção. O amor é tudo aquilo que quando dividimos é somado e multiplicado. Inúmeras vezes. Vamos reverenciar todas essas pessoas que se abriram para receber a partir de nós essa emanação de amor, honrando o caminho de cada um. E sobretudo honrando um o nosso caminho. Pois neste momento assumimos. A pé dos seres amorosos que somos com a frequência na duração certa. Si. Para este momento das nossas vidas, recebam a nossa gratidão. Nós amamos vocês. Gratidão, gratidão. Bet, eu vou aproveitar para dar meu Me... Me autoriza. Siga, saudações, amados irmãos estelares. Nós somos os arcturianos, amados. Gostamos sempre de lembrar a felicidade que é comunicar com vocês, vocês, os nossos irmãos da terra, vocês, aqueles que estão conosco. Em amor, em compaixão, vocês, todos que ouvem esta transmissão, na verdade, estão trabalhando como mostradores de caminho neste momento importante de seu planeta. Vocês todos estão participando da transição também. Vocês não estão sendo meros espectadores. Vocês trabalham conosco, não só transmitindo mensagens pela voz. Queremos aclarar sobre isto vocês são transmissores de luz na Terra. Portanto, não pensem que se vocês não são canalizadores, vocês não estão sendo uma grande contribuição para a Terra, porque vocês estão. Mesmo que vocês não sejam terapeutas, não estejam trabalhando com energias, vocês estão trabalhando conosco na transição planetária, sendo os nossos faróis de luz. Vocês que ouvem canalizações, vocês que vão em busca do seu eu superior, em busca do autoconhecimento, e principalmente vocês que são paz e amor aonde quer que vão, independente do trabalho que vocês desenvolvam, quando vocês são paz, quando vocês são compaixão, vocês são trabalhadores da luz. sim com vocês, mas precisamos de corpos tridimensionais para ancorar os novos códigos de luz que estão vindo do Sol Central. E não haveria como fazer isso se não fossem aqueles de vocês que são os nossos transmissores de energias quânticas luminosas. Nós amamos poder contar com o amor de vocês. É por isso que a cada dia a mais vocês vão perceber que muitos se aproximam de vocês, às vezes para conversar, às vezes só para ficar ao seu lado, porque eles sabem Inconscientemente que vocês são transmissores desta luz, que sim, é muito amorosa. Eles sabem que vocês resplandecem amor incondicional. Portanto, amados, nós estamos aqui para referenciar vocês também como sendo faróis de luz importantíssimos e para que vocês também comecem a dar mais e mais valor a si mesmos. A olhar para si mesmo como seres de pura luz e amor incondicional e a importância de cada um de vocês. Às vezes vocês esquecem e vocês se menosprezam, vocês dizem que não estão trabalhando, que não são uma contribuição para a terra, só porque vocês não estão na frente de uma câmera canalizando, e isto não é verdade. Vocês são faróis de luz por serem seres de compaixão ao redor daqueles que que estão próximos a vocês, seja na família, seja no trabalho, seja onde for. E é por isso, amado, que nós estamos aqui para colocar dentro de vocês o alto amor Mesmo que vocês saibam disso... Estamos inserindo códigos de luz dentro do seu coração. E esses códigos são realmente luz do amor incondicional, rosa, que a irmã colocou também. E nós estamos literalmente quebrando as partes chaveadas de vocês que se autodiminuíram. Auto e nós estamos quebrando. Porque já está na hora de vocês se verem como realmente são. Vocês são seres de pura luz e amor. E o amor que tem no coração de vocês é belíssimo. E é ele que leva o planeta à nova energia 5D. E amados, vamos repetir enquanto estamos... Trabalhando em seus corações, existe um grupo de arquiturianos em cada coração que está aqui e que vai estar. Não existe tempo para nós, são muitos seres humanos. Portanto, amados, gostaríamos de lembrar enquanto trabalhamos, vocês estão em um mês do seu calendário? que realmente é muito potente em termos de energia e em termos de condições do seu calendário. Datas comemorativas. Vocês todos estão sentindo muitos desconfortos e eles estão vindo com toda a força. Amados, isso vai passar. O que trazemos aqui é Fiquem tranquilos, é um momento um pouco mais forte, é, é um momento mais forte. Vocês têm uma energia de troca de estações também forte, mas são energias de luz entrantes. E se vocês sentirem desconfortos, saibam que são as coisas que vocês disseram para nós que não querem mais. São todas as coisas que vocês disseram. Isto já não tem mais valor ou não tem mais colaboração para o meu espírito. Eu quero deixar ir. E vocês estão deixando ir. Portanto, amados, só queremos que tranquilizem-se sobre este mês. E todas as canalizações, todas as transmissões ao vivo, que fizermos através deste canal. Neste mês vamos relembrar isto. Porque vemos todos vocês muito nervosos. Achando que estão muito doentes. Ou que estão sentindo alguma coisa negativa. E nós estamos olhando vocês de cima e de fora. De um ângulo maior. E vemos luz de amor. E 5D entrando em vocês. Então... Estamos contando para vocês o que realmente está acontecendo. Vocês podem ir ao médico, não tem problema, tudo isso é bom. Mas se não houver nada, não se preocupem. Vai melhorar. São energias de luz. E vocês pediram por elas e deram permissão. E nós estamos trazendo elas para vocês. E agora, meus amados, os corações de vocês completaram vindo o trabalho que este outro canal fez no início. Vocês estão com o um coração resplandecente de tanta luz que ela está emanando a todos que estão ao seu redor, mesmo aqueles que vocês não conhecem. E agora, com faróis de luz, Sigam avante, amados. Nós estamos com vocês o tempo todo, sempre de mãos dadas por vocês. Nós os amamos profundamente, incondicionalmente. Nós somos os Arcturianos e outros conceitos de luz. E assim é, e assim é, e assim é. E assim é que a luz se faz a partir do coração de cada um que se permite viver essa experiência da Cada um de nós. É um agente da mudança. É um transmissor de frequências. Quando vocês recebem frequências deste calibre, seja, as energias que nós recebemos aqui são energias maravilhosas. Um calibre altíssimo. Quando a gente recebe essas frequências, a gente espera Onde a nossa consciência que a gente não tem consciência do quanto a quantidade de liberação que é feita em todo o globo terrestre e fora dele a gente não tem o nosso esses seres amorosos colocam a nossa disposição tudo isso mas quem faz a maior parte somos nós, ao nos abrirmos e nos colocarmos receptivos a essa frequência e a esse trabalho. Você que acredita que não faz nada aqui, porque não é um canalizador, esqueça essa bondade. Que você faz um outro. E eu volto aquela minha fala inicial dos criadianos de que cada um de nós precisa assumir o seu lugar. Porque a energia, a a marca do amor que você distribui é diferente da marca do meu amor. Da Chiara e de outras, Todas as outras pessoas E alguns seres precisam exatamente Daquela frequência que é sua Para despertar Por quê? Porque existe uma ressonância de história Uma ressonância energética Que faz com que a sua frequência emitida a partir de você Chega aquele ser que por ressonância haja a libertação daquelas densidades, daquela alma, e que aquele coração possa ser tocado profundamente, mais íntimo do seu ser. Então todos nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Todos nós somos os agentes de mudança. Todos nós somos antenas e transmissores das energias da luz. Então, sejam todos muito bem-vindos à expansão da sua consciência, à expansão do seu ser e do seu autoconhecimento. E aí, Kiara, já voltou? Já, já voltei, já voltei. Tudo bem, tudo bem, tranquilo. Demorando um pouquinho mais Mas tudo bem, não tem problema Só para se acostumar, né? Mas está tudo bem e Eu lembro um pouco da mensagem E do que a Beth falou É tão bonito, né? Isso é tão importante Às vezes a gente esquece Quanto a gente importa o quanto cada um tem um papel diferente E todos são incrivelmente importantes uh, Se não houvessem pessoas Em outras atividades, né, como seria a transição se eles têm que ancorar uma malha de luz eletromagnética que vai em todo o planeta e ela tem que se unir lá e se unir lá e se unir lá, como é que vai Ia ser, né, se estivessem todos concentrados num único lugar ou numa única atividade, não teria como. Então a inteligência divina é maravilhosa, às vezes tem milhares de coisas que tu pode fazer, para estar tá ajudando a formar essa malha, só tu ser compaixão onde quer que tu seja. E vocês que estão aqui não precisam se esforçar para ser compaixão, vocês já são compaixão, então vocês só precisam ir lá. Tipo a Kiara, que fica enfiada dentro de casa e não sai. Ela precisa sair! Tudo bem, tudo bem. Ai. A Bete, de casa não sai A Bete também Bom, a Kiara é a pior, gente Porque a Kiara, ela Não gosta da 3D Vê se pode a pessoa dizer isso, né, gente? Vê se pode E aí pega e se esconde Não, a gente tá botando ela pra sair Agora ela tá bem bravinha Mas a gente tá botando ela pra sair Sabe o que eu penso Porque cara que a gente está chegando num estágio de preenchimento de si mesmo. A gente até espaços tão bonitos dentro da gente, do nosso coração, que o fora né, passa a ser... Não faz mais questão. A gente não faz mais questão de estar tá lá na, na muvuca. Não que esteja errado, gente, quem, quem tá não, lá, não. Cada um está no seu, no seu papel. Tá? Todo mundo está fazendo o que lhe dá prazer. Para mim, agora, já não dá mais prazer. Né? Então, estar comigo, estar comigo mesmo, né? é, é tão maior e melhor que tudo. Não faz mais sentido, muita coisa. Eu fui a Salvador. Eu tirei sete dias e fui a Salvador. E foi muito interessante a experiência, né? Vou contar aqui um pouquinho para vocês a experiência, porque é, <risos> chega, né? É, nós levamos um dia de viagem para chegar. São dez horas de carro, porque nós respeitamos a velocidade, nós paramos, nós viajamos com os cães, então a gente tem que fazer mais paradas. Uhum. E a gente vai bem calmamente A gente arruma o carro de manhã Sai de casa tipo 11 horas da manhã sabe? Depois de ter acordado às 7 E lá vamos nós Pela estrada E a gente adora uma estrada Nós somos muito tranquilos com relação a isso uhum. Só que no Salvador nós passamos 5 dias 5 dias nos quais Nós dormimos pouco E uhum. tivemos muito tempo na rua O pai é Salvador Salvador é uma cidade imensa não tanto quanto São Paulo, mas é uma cidade muito grande. Nós ficamos uhum. fora da cidade, nós ficamos em Lauro de Freitas e nos deslocamos o tempo inteiro. Então, nós somos quatro e a gente compartilhou o em alguns momentos, a gente pegou o Uber, é claro. Mas, uhum. dentro de cima, nós ajustamos a agenda para que fizessemos um percurso que atendesse a todos. Mas eu fui visitar muitas pessoas, Amigas muito queridas, muito queridas, e minha família. quando uhum. eu percebi que as fotos de família não saíram, porque acho que a gente estava tão envolvida no convívio que a gente esqueceu de tirar as fotos com a família. Tem foto com os amigos, mas não tem foto com a família. Mas essa experiência é muito interessante, porque assim eu estou afastada há alguns anos já. Né? Primeiro que eu morei fora há seis anos e já voltei há um ano para o Brasil e não estou na minha terra natal. Então, não estou no convívio direto com essas pessoas. Então, ao encontrá-las, há uma expectativa, é interessante, né? aqui é uma reflexão minha, há uma expectativa de que a gente ainda esteja falando a mesma linguagem pelo menos aquelas pessoas com quem a gente estava desenvolvendo um processo de autoconhecimento né? que várias dessas pessoas são dos meus grupos de autoconhecimento nos quais eu participei por 20 anos então assim, tem muita coisa então há uma expectativa né? de que as pessoas estejam falando hoje a mesma linguagem que eu e as pessoas não estão não todas, é claro, né? Mas algumas delas não estão. E aí, eu me vi... situação em que eu falo para as pessoas, né? Que existe um momento do despertar em que as amizades, elas se descolam. Né? E a gente é... se separa. Nesse caso, talvez não seja o caso de separar, mas assim houve para mim uma distinção muito grande em relação a algumas pessoas com relação à postura diante da vida, né? o olhar para a vida, a forma de se colocar na vida, a forma, inclusive, de falar e de estar. Isso foi muito importante para mim. Porque a gente caminha... Esperando que o outro caminhe nos mesmos passos que a gente. E a gente não caminha nos mesmos passos. Cada um caminha no seu tempo e seus passos. Eu não estou à frente de ninguém, nem mais evoluída, nem mais desperta que ninguém. Tá? Apenas percebi que caminhamos em velocidades diferentes... E isso me trouxe muitas reflexões. Então, quando eu falo para vocês assim, que em algum momento vocês vão perceber que já não se encaixam mais naqueles grupos antigos, é uma verdade. Antes, eu deixei vários outros grupos para trás. Não para trás no sentido de estar atrás, tá? Mas assim desvinculando dos grupos, porque já não falavam mais a mesma linguagem, eu já buscava outras coisas. E hoje eu percebo que eu já busco outras coisas que também, para algumas pessoas, já não há uma, uma coerência, já não há mais uma liga. Então, dá para conviver? Dá. É possível, sim. É possível olhar para essas pessoas com amor? Sim, porque eu as amo profundamente continuarei amando mas percebo a velocidade do caminhar, as escolhas diferentes, que eu também respeito e honro o caminho de cada uma delas, não desmerecendo ninguém, mas trazendo para mim reflexão e percebendo que, ao mesmo tempo, chega para mim outras pessoas que estão, digamos assim, na mesma vibe, como a Chiara, por exemplo. <risos> é Pessoas que dá para a gente ligar, sabe? E fazer aquela troca gostosa. Porque... Ah, Quando... Quando a gente fala de canalização, né, Chiara? Não, não dá para conversar muito sobre canalização com quem não está canalizando. Não porque seja pior ou melhor, gente. Não é aqui uma questão de juízo de valor, não. É porque a experiência é similar. E como ela é similar, o outro entende o que a gente está colocando. E isso é muito, muito, muito importante. E é por isso que eu digo a vocês, busquem aquelas pessoas que estão em sintonia com vocês, que falam a mesma linguagem que vocês, que estão falando né? as, mesmas, as mesmas coisas, que estão buscando os mesmos caminhos. Agora, vamos o coração aberto. Apenas dispostos a viverem a experiência E era isso Maravilhoso Só vou fazer um comentário aqui rapidinho, Beth uh, Isso é muito bonito porque uh, Por muitos anos por, né, por vários motivos, não interessa qual Eu sempre via tudo como mais e menos Aquelas pessoas são menos que eu Ou mais Mas eu geralmente via todo mundo como mais do que eu, tá? E aí quando eu fui assim me autoconhecendo e desenvolvendo, principalmente quando eu comecei a canalizar, depois quando eu conheci a Beth, eu comecei a ver que isso era uma armadilha tão chata, tão chata. Que eu, meu Deus, mais, menos, mais evoluído, menos evoluído, mais desperto, menos desperto, ou mais espiritual, menos... Coisa é, chata. Cara, é só diferente daí quando eu fui internalizando isso, porque primeiro tu entende isso com a cabeça, né? Peraí, cara, não tem... Uh, mais e menos, o que tem é pessoas todas caminhando para a sua própria evolução, cada uma do seu jeitinho, no seu, né, uns dançando, outros caminhando, outros, uh, sei lá, assim, né, nadando, cada um do seu jeitinho. E tu é uma que tá ali caminhando do teu jeitinho. Quando isso entrou em mim, assim, nas minhas células, foi um uma virada assim sabe em todos os sentidos porque muita coisa começou a, a mudar de forma positiva sabe eu olhava para as pessoas e pensava meu Deus é uma pessoa maravilhosa caminha diferente de mim ela caminha de um jeito mais dançante Ok sabe todo mundo tá fazendo a mesma coisa mas é óbvio que se eu não gosto de heavy metal, por exemplo, eu não vou ficar dançando com quem está dançando heavy metal só porque eu quero me encaixar naquelas pessoas, porque a maioria está fazendo isso, ou rock, ou pop, né? Não é assim. Se eu gosto de dançar música romântica, tá ótimo, eu vou ficar com o pessoal que quer dançar música romântica. E isso é ressoar, isso é vibrar junto, sem mais nem menos, sem certo e sem errado, sem dualidade, a gente tira as dualidades. Então, assim, agora, nessa época de ascensão, vocês vão perceber o que a Beth falou, vocês vão começar a ressoar mais com outras pessoas, ou, né, outras, vão questionar mesmo. Algumas não vão mais fazer sentido, e não é porque elas, ou vocês, ou, né, não se botem nem abaixo, nem acima, porque isso faz mal pro coração. Simplesmente eles gostam de uma outra música. Assim fica muito mais fofo, Sabe? Porque, eu me lembro, eu adorava ir em danceteria quando eu era jovem, então faz tempo. <risos> então, eu tinha uma danceteria. Faz tempo, né? Quando eu era jovem. Então... E eu ia numa dançeteria que era muito legal, assim, porque ela tinha várias salas. E cada uma era um tipo de música. E também tinha um, uma cor, assim, de luz diferente, né? Uma era azul, a outra era vermelha, sei lá. Mas era muito legal. Então, assim... Às vezes eu chegava com meus amigos e meus amigas iam um para cada canto, porque a gente gostava, tinha um que gostava de música rápida, o outro gostava de música pop, né? Tudo bem, depois a gente se encontrava e ia embora junto de carona, tudo de carona. Naquela época, né? Um dos pais ia buscar. <risos> e aí a gente se enfiava tudo no carro, um no colo do outro. Não tinha aquelas coisas de lei, de, de, de, de cinto, né? E se enfiavam no colo do outro e daí os pais iam largando em um cada casa. Era muito engraçado, muito divertido. Mas, assim, cada um ia para um cantinho, assim, né? Dançar a música que mais gostava. Então, tá tudo bem, gente. É só isso. Às vezes, o que eu percebo, assim, das minhas pacientes e em mim mesma é que, às vezes, a gente quer insistir em coisas que já não fazem mais sentido. Tu quer ficar grudado naquela pessoa que é a tua irmã, ou tua tia, ou tua amiga ou não sei o que, ou tua colega mas não fecha mais então, para quê? sabe? É muito mais confortável para todo mundo olha, eu aceito que eu tô um pouquinho diferente, eu tô gostando mais disso aqui e assim tá tudo bem e assim também vocês abrem espaço, porque existe um campo quântico ao redor de cada um de nós e se a gente está com ele preenchido por questões e pessoas que não ressoam mais e a gente está insistindo A gente mantém aquele campo quântico ocupado com muitas coisas Então, o que, que acontece? Né? Vocês não abrem espaço para entrar as pessoas novas Que em muitos casos, como a Beth falou, são a nossa família de alma Que é muito importante, a gente está se reconhecendo A gente está se ligando por ressonância, por vibração e isso é maravilhoso, porque cada um vai começar a se sentir muito mais à vontade nesse planeta. Vocês não vão mais se sentir desconectados só porque vocês não são como a maioria. Vocês não vão sentir mais isso. Eu sei que todos que estão aqui sentem isso ou já se sentiam há muito tempo desconectados, estranhos, errados, tortos... Mas não é isso, é só porque vocês ainda não encontraram, mas vocês vão encontrar. Gente, famílias de alma, não, não, não tem nenhum julgamento, é um amor incondicional puro, não importa se a tua roupa é cor de laranja, não importa o teu cabelo, não importa, eles não estão nem aí, eles te amam, é coração com coração, é assim, ó, amor puro, só isso. Então, gente, é só ficar tranquilo e esperar, porque vai acontecer com vocês também. Quando eu e a Beth se encontramos, parecia uma explosão. A gente nunca se viu pessoalmente. Sorte a dela, porque ela vai sofrer. <risos> porque eu vou apertar ela, coitadinha. <risos> Mas ela também vai me apertar, né? Eu sei, a gente faz, né? Gente, naquele dia, Beth, que tu me ligou, eu tinha passado a tarde com uma amiga minha, amiga de 25 anos já. Que normal, a gente estava dois anos sem se ver. Se encontramos, parecia que tinha sido há duas horas, eu acho, que a gente tinha se visto, né? Porque... Não, não não mudou nada assim né é uma, uma linda maravilhosa assim a gente se conheceu quando sei lá faz 20 anos é, né? 25 25 anos por aí. então assim a, a gente continua se falando toda, todo, todo tempo ressoa perfeitamente foi maravilhoso ver ela e ver que era a mesma coisa não mudou nada e a gente se ama muito e a filha dela muito engraçada bem, bem pequenininha não tem 10 anos mas ela tá assim, ah, então vou te dar um abraço de urso. Meu Deus, ela me deu um aperto e eu, uh! coisa mais linda daquela criança, gente. Ela me apertou com tudo. E aí agora eu sei o que é um abraço de urso, então, Beth te prepara. Tô preparadíssima para todos os abraços de urso que quiser. Mas gente, a gente fala dessas nossas questões aqui como vocês mesmos colocaram aqui, né? Vocês conseguem se ver nas nossas questões. Então vocês param de sentir como se vocês estivessem fora da curva, como se o que estivesse acontecendo com vocês fosse uma coisa diferente, errada e não é. E não é. Nós todos, nós todos estamos passando por esse processo. E quando a gente se reconhece fora da manada é um grande passo que a gente deu a ah, parecida de falando abracei quase não solto eu vi, eu vi eu ia mexer com ela fiquei quieta gente nós vivemos no mundo de terceira dimensão onde nós realmente estamos imersos na dualidade nós nos acostumamos com isso, nós passamos a acreditar que essa é a realidade, que essa é a verdade, mas não é. Então, quando a gente abre os olhos e começa a perceber que a gente está preso numa matrix, que é uma caixa, que quer manter a gente ali aprisionado, a gente acha que a gente é que está errado, porque todo mundo está falando diferente da gente, todo mundo está na manada, e a gente é aquela ovelhinha negra que está saindo da manada. Esse é o despertar, quem desperta sai da manada, começa a pensar diferente, agir diferente. Eu estava na, na, na live ontem com a Gleide, falando para ela justamente isso, que é, eu nasci em família católica, apostólica, romana, praticante. Até o segundo grau eu estudei em colégio de freiras. Um dia aquilo não me bastava, Aí eu fui em busca né, de outras religiões, porque eu acreditava que a espiritualidade estava na religião. Aí lá fui eu. Passei por várias, fui para Sete Depois da Sete eu fui, me, tornei, me tornei espírita. Eu fui espírita 20 anos. Por quê? Porque eu ia é, reconhecendo né, aquela, aqueles conteúdos que chegavam. Só que por 20 anos de doutrina espírita, aquilo já não me bastava mais. Porque eu me senti de novo dentro de uma caixa, né? cheia de dogma, cheia de. embora seja mais aberta, mas ainda era muito presa. E eu precisei sair para eu me reconhecer como ser. Então, eu hoje eu não preciso me classificar como nada. Eu não preciso me classificar como espírita, nem espiritualista, nem canalizadora, nem terapeuta. Isso são apenas títulos que a gente dá para que o outro tenha alguma referência do que a gente faz. Só isso. Então, a gente vai expandindo, expandindo e seguindo o nosso coração, o que é o nosso caminho. E não precisa seguir o caminho de ninguém. Eu sempre digo para vocês, vocês não precisam acreditar no que eu falo. Não precisam acreditar no que a Kiara fala. Vocês precisam acreditar no que diz o seu coração. É aí que está a sua verdade. Agora, se o que a gente fala ressoa em vocês... É porque faz sentido. Seu coração reconhece. Reconhece aquilo que a gente está falando como a nossa verdade. A minha e a sua. Mas é a partir desse espaço sagrado que a gente expande e que a gente se reconhece como ser. Então, não tenha medo de se sentirem diferentes. Porque eles são aqueles que estão dando os passos para o desconhecido, que o seu ser conhece, mas que você ainda não tem consciência do que é. Então, siga o seu coração e você nunca vai estar errado. Vamos, Tiara, já temos... Vamos, vamos. Não, não. <risos> gratidão, Beth, gratidão a todos que estiveram aqui, os comentários amorosos. Muito obrigada, gente, muito obrigada, Beth, foi maravilhoso estar aqui contigo, com vocês.